Olá! Neste vídeo eu irei ensinar a vocês como fazer um sistema de códigos funcional aqui no Roblox Studio. Esse vídeo faz parte de uma nova série aqui do canal que eu iria refazer tutoriais que já fiz há um tempo atrás. Então se você quer que eu refaça algum tutorial, deixa aí embaixo nos comentários. E nesses novos tutoriais eu iria aprimorar o sistema e explicar melhor eles. Basicamente é um sistema que tem uma tela de códigos que você pode abrir nessa tela você pode inserir um Código. Se você colocar um código inválido e clicar no botão de resgatar, vai aparecer que o código está inválido. Mas, se colocarmos um código válido e clicar em resgatar, nós iremos conseguir resgatar ele com sucesso e nós ganharemos uma recompensa que pode ser... Definida por nós E uma vez que você usar o código Você não pode usar mais ele Então, quer saber como é que faz esse sistema Assista o vídeo até o final E se gostar, não esqueça de curtir o vídeo E se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo Enfim, solta a intro <risos> Então, o primeiro passo que você deve fazer é acessar o link que está na descrição do vídeo. Ele o levará você para esta página que será disponível o modelo que nós iremos utilizar neste vídeo. Clique no botão verde escrito obter e clique em obter agora. Então o modelo irá para o seu inventário do Roblox Studio. Agora vá para o Roblox Studio, vá nas configurações do jogo e vá na aba segurança. É a Ative a opção permitir acesso do estúdio aos serviços API que permitirá que os códigos sejam salvos, impedindo que eles sejam usados múltiplas vezes, clique em salvar, agora que nosso jogo está configurado, vá na barra lateral do Roblox Studio e haverá a caixa de ferramentas, vá, vá no seu inventário nela e aqui deve estar aparecendo o modelo que nós pegamos que é o sistema de códigos feito por mim clique nele e então esta tela pode aparecer, clique no botão ok e o sistema já estará no nosso jogo mas ele estará todo agrupado arraste cada grupo para sua devida categoria, por exemplo arraste o grupo chamado replicated storage até a categoria replicated storage, clique com o botão direito e desagrupe. Grupe o modelo Faça o mesmo com os outros Modelos e suas Respectivas categorias e Então delete O modelo, vamos fazer algumas Leves configurações Vá na pasta códigos que está no Replicated Storage, abra ela Terá um valor chamado Mensagem, que é basicamente A mensagem que vai aparecer quando você Abrir a tela de colocar códigos Nessa mensagem você pode Colocar onde os jogadores podem achar os códigos. Aqui já tem uma mensagem padrão, se você quiser você pode usar ela mesmo, só mudar o arroba do Twitter aqui. E também haverá várias pastas que são cada código do jogo. Para criar um novo código, basta duplicar a pasta de algum código. Botão direito duplicar. O nome da pasta tem que ser o código, o nome tem que estar todo em minúsculo. Então vou colocar o código pudim, lembrando tudo em minúsculo. Abra a pasta do código terá um valor chamado recompensa Recompensa. Defina o seu valor para a quantidade de moedas o jogador vai ganhar ao, ao colocar o código. Vou colocar para o jogador ganhar 600 moedas. Então abra o valor recompensa e terá um valor chamado moeda. Neste valor você deve colocar o nome da moeda que você quer que o jogador ganhe. Aí você coloca o nome da moeda que já tem no seu jogo. Ou pode ser uma moeda que ainda não tem. Que o script vai criar para você. Vou colocar para o pudim dar uma moeda chamada doces. E como eu não tenho essa moeda aí. O que script vai criar pra mim Tá, então quando a gente executar o código pudim eu Vou ganhar 600 doces O nosso novo código já deve estar funcionando Como você pode ver, eu tô aqui no jogo E como os códigos que já vem no sistema Dão coins e dão gems Eles foram criados aqui Automaticamente Mas se você quiser, você pode deletar os códigos antigos Não precisa ficar com eles no jogo Então vamos lá, vamos colocar um código aqui Vou colocar o código pudim E se a gente clicar no botão resgatar Que o código foi resgatado com sucesso E eu consegui conseguir 600 doces, mas agora eu vou colocar um código que já vi aqui no sistema: vou colocar o código Lucas Z. Lembrando que pode ser em minúscula, maiúscula, tanto faz. Olha, se você clicar em resgatar, vai funcionar. Eu ganhei 704 diamantes porque o meu código ele dá diamantes. Mas se você quisesse, você pode trocar aqui no valor moeda. E se eu colocar um código que não existe, essa aqui são a lista de códigos. Vou colocar um código que não existe, bater a cabeça no teclado. vai botar um monte de letra aqui. Colocar em resgatar. Vai aparecer o código é inválido. Ou já expirou. E se eu tentar colocar um código que eu já coloquei. Se eu tentar colocar aqui pudim de novo. Vai aparecer que eu já resgatei esse código. Então esse é um sistema bem simples que eu quis ensinar a vocês. Então se você gostou. Se inscreve no canal. para poder não perder mais nenhum vídeo. E compartilha com os amigos. Para, para mais pessoas participarem dessa comunidade de Rolex Studio incrível. E já que assistiu até aqui. Deixa o like. Enfim eu vou indo essa. valeu fellows tchau